Liderar times diversos é sempre um desafio. É necessário se adaptar, ter flexibilidade para as formas diferentes de pensar, para a forma diferente de agir das pessoas e, claro, sempre harmonizando o estilo das pessoas com os resultados buscados pela companhia. No vídeo de hoje eu vou abordar a liderança diretiva, que é um dos tipos de liderança que pode contribuir na organização dos processos e fluxos para garantir melhores resultados. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio Carvalho, gestor de projetos educacionais da Bravend e no vídeo de hoje nós vamos falar do tipo de liderança diretiva, que é um estilo que é baseado na orientação, na explicação de metas, de objetivos e de como realizar. É um estilo muito recomendado para os cenários onde você precisa dar diretrizes claras para a equipe conseguir desenvolver determinadas tarefas. Mas a gente sempre traz aqui um elemento da teoria, um elemento que fundamenta a atividade para ficar mais fácil de compreender a aplicação no dia a dia. E essa teoria a gente pode buscar ali ah, o elemento da teoria do caminho meta, que é uma teoria importante dentro de gestão que pode ser interessante a gente compreender quais são os seus elementos para fazer sentido a liderança diretiva. Nós temos a origem dessa teoria com Martin Evans em 1970, então perceba que já tem um tempo que essa teoria é explorada e qual é a proposta? Caminho, meta, ou seja, o que é necessário fazer, o que é necessário realizar em um determinado período de tempo para atingir uma meta. Então perceba que a premissa dessa teoria é trabalhar como fazer, o que é necessário para o atingimento da meta. E por que, que essa é uma teoria relevante que teve uma determinada atualização? E qual é a grande estratégia aqui por trás? Você precisa de uma equipe que compreenda com clareza qual é o caminho, por isso o caminho meta, quais são as diretrizes para realizar uma determinada atividade. Porque existem determinadas atividades que demandam especialidade, de demandam um conteúdo mais específico para sua realização. Equipes que não estão tão preparadas podem ter dificuldades de executar e, por consequência, o resultado pode não chegar. Então, perceba, em vários cenários, a gente percebe que caminho meta pode ser uma teoria de gestão que pode funcionar e pode viabilizar uma estrutura mais assertiva na entrega de resultados. E, por consequência, a liderança diretiva, que é uma liderança pragmática, focada nos objetivos e resultados, pode funcionar muito bem. Perceba que o foco desse estilo de liderança é no líder e não nas pessoas, não na equipe. Por consequência, nós falamos que é um estilo de liderança tradicional. Sérgio, mas hoje ainda há espaço para esse estilo de liderança tradicional? A resposta é sim, porque em determinados momentos, em determinados contextos, a capacidade de se adaptar pode ser interessante. Então perceba, é um estilo que é focado nas diretrizes claras, em dar determinadas ordens, determinados mandamentos para que as pessoas sigam. Então é uma abordagem muito orientadora, é uma abordagem que traz orientação, que traz o caminho para a realização. Então, em cenários em que você precisa de um pragmatismo maior, você precisa de determinadas atividades para atingir um resultado, você consegue utilizar desse estilo como uma ferramenta. Vamos entender melhor em que contexto é, esse estilo de liderança é recomendável. Cenário 1. Um momentos em que são necessárias decisões rápidas, ou seja, você precisa de um líder que decida, que dê as diretrizes e diga como aquilo precisa ser feito. Não há tempo para a equipe discutir, pensar, brainstorm, não. É necessário que o líder tome uma posição e diga o que deve ser feito. Então, em momentos de decisão rápida, a liderança diretiva pode funcionar bem. Segundo cenário, momentos ali que a empresa tem uma hierarquia muito tradicional, muito sólida. Nós ainda temos empresas que têm essa estrutura, seja por uma questão cultural, seja por uma questão de aplicação daquele mercado que é muito tradicional, ele é muito conservador nesse cenário. A liderança diretiva é uma forma de tornar essa hierarquia da companhia efetiva, que produza resultados. Não é porque existe hierarquia rígida que a burocracia tem que imperar. Não, é necessário que dentro de uma hierarquia tenha diretrizes claras e que a equipe saiba o que precisa ser feito e, por consequência, consiga produzir resultados. Perceba a liderança diretiva como um elemento que torna a hierarquia mais funcional e efetiva. E claro, talvez o cenário mais recomendável para a utilização da liderança diretiva são os cenários de equipe com pouca experiência. E a pouca experiência pode ser na atividade ou de fato pouca experiência profissional desses membros. Ou seja, em um momento em que a equipe não conhece tão bem a operação, um lançamento de um novo produto ou uma equipe que acabou de entrar na empresa, é necessário diretrizes mais claras, diretrizes mais assertivas, para que se produza melhores resultados. Por consequência, quando o líder consegue orientar melhor a equipe, trazer mais elementos e direcionar mais o trabalho, com certeza os resultados são mais efetivos. Então perceba, a liderança diretiva vai trazer elementos fundamentais, uma orientação muito mais detalhada e rica para gerar bons resultados. Então esse é um estilo que você pode trazer ferramental, vou linkar aqui com Vídeos que nós já temos no canal com a liderança afiliativa, onde você tem ali uma integração maior da equipe, uma participação mais efetiva e o líder traz as orientações quando as tarefas forem definidas. Então perceba, você consegue unir estilos diferentes, trazer algumas ferramentas de acordo com o contexto. Capacidade de adaptação é fundamental para uma liderança efetiva. E para fechar elemento importante é a capacidade de leitura do líder, a capacidade de entender o contexto em que ele está inserido, que a equipe está inserida e que a empresa está inserida. Perceber as necessidades daquele contexto para conseguir dar as diretrizes corretas é fundamental. Então, olhar, observar, entender, mapear, diagnosticar, se você quiser uma expressão um pouco mais profunda, é necessário entender o contexto e como trabalhar de forma efetiva é fundamental e a nossa proposta nessa série de vídeos sobre tipos de liderança é exatamente dar ferramental para que você possa levar para o seu dia a dia. Então na liderança diretiva é trazer diretrizes claras focadas ali em determinadas metas mostrando qual é o caminho para atingir determinado resultado. Espero que vocês tenham gostado, lembre que Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, temos um conteúdo novo no canal. Deixe o curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com os amigos e deixe o seu comentário de que outros assuntos e temas você gostaria de ter por aqui. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!